I am in a hurry. Do jeito que está vindo escrito aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Essa expressão é utilizada para você falar que você está com pressa. Ah, eu estou com pressa. Quer acelerar o povo, né? I'm in a hurry. Eu estou com pressa. A aplicação numa frase. Hey, I am in a hurry. So pay attention. Ah, e antes desse vídeo terminar